Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca. Pessoal, mais um produto aqui, ó, que acabou de chegar do correio, enviado pelo AliExpress. Vou estar tá fazendo a unboxing desse produto aqui, beleza? Mas antes de tudo, já vai deixando aquele like aí para ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para dar aquela fortalecida, beleza? Sim. E vamos abrir, vamos abrir! Então tá aqui ó pessoal, essa daqui é a Android TV Box 4K, a MX9 Pro, ela vem com Android 7.1. Então pessoal, eu adquiri esse equipamento aqui, mas com a finalidade aí de rodar jogos mais pesados aí da Play Store. Porque ela vem aqui ó, com quad-core, 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento. Então, esse equipamento aqui vai rodar tranquilo aí jogos mais pesados da Play Store. E vai dar para jogar aí direto na TV, né? Que é bem melhor. Então, vamos abrir aqui conferir o que tem dentro aqui, beleza? Então tá aqui, essa daqui é a TV Box. Deixa eu botar do lado aqui. Vamos conferir aqui o que vem mais aqui dentro da caixa aqui, essa daqui é a fonte de alimentação vem aqui também um cabo HDMI vem um controle ó. muito bonito o controle deixa eu tirar do plástico aqui olha só e aqui vem um manual manual em inglês Então tá aqui ó pessoal, essa daqui é a TV Box, ela vem aqui com a antena externa. Aqui vem um botãozinho aqui de liga e desliga. Aqui do lado tem uma entrada USB 2.0. Aqui é a entrada para fonte de alimentação. Vem uma entrada aqui micro USB, entrada HDMI e aqui vem uma USB 3.0. E aqui é uma porta para lá. Então tá aqui, ó, pessoal. É um produto muito leve. Ele é bem leve. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!